E aí galera, beleza? Eu sou o Joca e você já sabe o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim fazer o desafio da semana, só que dessa semana vai ser um pouquinho diferente Porque ele vai ser em essa semana... É Bom, e aí? Como foi a temporada de vocês? A minha foi péssima... Enfim... Dessa vez, a estrela vai estar entre um Movie Titles eu não sei qual é a tradução disso Uma prensa laranja E um leão branco Bem no canto noroeste do mapa Você vai encontrar um leão no estádio A prensa vai estar em Junk Junction E vai ter um estúdio de filmes ali pertinho também Como toda boa estrela dessa quarta temporada no grama onde ela está escondida então corre lá completa suas missões dessa temporada porque olha semana que vem tem temporada nova